O Território Cidadão foi bastante importante para qualificar a participação deste conselheiro. O grande desafio é consolidar esse espaço como produtor de soluções. Então, eu diria que o maior resultado foi fortalecer a participação qualificada. É, fiz um curso de educadora social e comecei a trabalhar na minha região e criar é, atividades socioeducativas, para criança e adolescente em risco social, né? Não sou dona de casa, mas eu sou do Conselho né, do CADES e também sou do Conselho da Saúde, e a gente faz um trabalho de, de conscientização com a população, ação também. Entendeu? De, por exemplo, limpar o bairro, palestra, entendeu? Reuniões, é tudo isso. Você viu algum problema é, nessas macro-regiões serem solucionados por conta desse trabalho e dessa da, do, da, do trabalho dos Cades? Vi. É, foi a discussão do Parque Linear Ribeirão Perus que ia desapropriar algumas famílias, e a partir das reuniões do Cades, da mobilização das pessoas, inclusive do da equipe do projeto Território Cidadão, conseguiu compartilhar isso e ajudar nesse processo, eles conseguiram rever esse projeto, e talvez essas pessoas não sejam, algumas pessoas não sejam desapropriadas da maneira que tinham sido previstas antes, isso aí foi um ganho assim enorme. Quais outros espaços ou lugares você levaria um projeto como esse? é um projeto para ser levado para o Brasil inteiro. Isso, porque ia ser feito um fuso, de diz, então, caçamos por causa é disso. Então, foi marcado na reunião. Não, não é. O parque social parque aquático social O planejamento ele serve para a gente conseguir orientar e organizar nossa prática enquanto coletivo. Acontece que a realidade ela é muito dinâmica, então a gente cria um plano de trabalho e de uma hora para outra pode surgir um novo ponto nesse diagnóstico. E esse ponto pode surgir e ele de repente pode ser uma prioridade muito maior do que aquelas que a gente definiu anteriormente. Música Perceber que essas outras pessoas que não são conselheiras, mas que são lideranças, que são pessoas que têm essa vontade, que, tem, que sentem lá dentro pulsar no coração, na alma, esse compromisso com o território, elas são pessoas parceiras.